Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você não me conhece ainda, meu nome é Rogério Renzetti, professor de Direito de Processo e Trabalho. Uma satisfação em nome receber você aqui no meu canal do YouTube para juntos fazermos uma análise né, rápida em relação às provas de TR da segunda região, São Paulo, né? Prova que ocorreu agora no último domingo, dia 22. Então, eu vou comentar em vários vídeos dividido por cargos. Quero passar para os principais cargos técnico, os analistas, incluindo aí também o oficial de justiça avaliador federal. Esse vídeo, quero comentar com você o cargo de técnico. Bom, vou fazer um comentário bem sucinto com vocês e eu vou deixar disponível lá no meu site, o link está aqui embaixo, aqui na descrição do meu, do meu vídeo do YouTube, rogerorenzete.com.br e aí você lá vai encontrar o material com toda a fundamentação direitinho para você verificar na maior tranquilidade, o tempo que você tiver. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo a, o meu, a minha lista de transmissão. Você quer receber notícias, dicas, é só você entrar aí na lista, não dá para ligar, não tem como atender todos vocês, infelizmente. É só pedir, Renzete, quero fazer parte do seu time, da sua lista de transmissão, e receber as dicas, informações, e eu te adiciono na minha lista, na maior brevidade possível. Lista essa que, segundo os meus alunos, Ajudou bastante, todas as dicas ajudaram muito, várias delas apareceram na prova. Bom, fazendo uma, uma rápida análise desse concurso, né, eu acho que é importante falar sobre isso, eu fico muito feliz com o resultado, porque o feedback é muito positivo, os alunos estão dizendo que o pé na letra ajudou bastante, naquela né, aquela letra fria da lei, a casadinha de questões, direitos de processo de trabalho, o na Mosca foi um sucesso absoluto aí, pessoal... Enfim, missão cumprida nesse TRT, a gente fecha com chave de ouro, fechou? Vamos então analisar a prova de técnico-judiciário área administrativa, tá? Eu tenho aqui o um material, mesmo que eu fiz para vocês, vou deixar no site, só para a gente bater um papo, e você vai, vai acompanhando comigo, tá? Vai ser uma correção breve, não quero fazer daqui uma aula, claro que não, né? Até para não ficar cansativo para você, é só mesmo uma análise bem sucinta. A questão de número 21, noções de direito do trabalho... De noções não tem nada, né? É trabalho mesmo. Diz lá, súmula do TST, acompanha comigo você que tem a prova aí. Se você não tem a prova, pega lá no meu site depois. Súmula do TST prevê que, na hipótese de reconhecimento de culpa recíproca na rescissão do contrato de trabalho, as férias proporcionais. Culpa recíproca, falamos muito de culpa recíproca. O que é culpa recíproca? Quando o empregado e o empregador cometem uma falta grave. Ambos cometeram uma falta grave, até brinco e falo, é o bateu eu levou, né? Dá na minha cara, dá na sua cara. Isso é a culpa recíproca. É uma hipótese resolução do contrato de trabalho. Ambos cometeram uma falta grave, tanto empregado quanto empregador, o que fundamenta o artigo 484 da CLT e a súmula número 14 do TST. Aliás, as súmulas despencaram na prova de técnico. Quem não fecha com RR... Eu falo isso o tempo inteiro para vocês. Não tem como fazer prova, principalmente da Fundação Carlos Chagas, para qualquer cargo, sem conhecer as principais súmulas e as orientações jurisprudenciais do TST. Súmulas e OJs não caem, despego na sua prova. Se você tem dúvida disso, está aí a prova do TRT da 2 Região São Paulo, que é a prova dos nove sobre essa minha fala eterna, né? Bom, então em relação às ferramentas proporcionais, o gabarito na prova que eu tenho aqui, é a letra C. São devidos ao empregado na proporção de 50%, metade na mesma proporção do aviso prévio e 13 terceiro salário. Exatamente, porque é isso que diz a súmula número 14 do TST. Reconhecida a culpa recíproca, que vai ser reconhecida pelo Estado do trabalho, é claro, o empregado vai ter direito à metade, a 50% do aviso prévio, 13 terceiro salário e das férias proporcionais. Súmula 14, gabarito, letra C, questão 21. Muito tranquilo, questão de culpa recíproca. Na questão 22, era uma questão que envolvia estabilidade gestante com um contrato de experiência. E você tem que lembrar, contrato de experiência é uma modalidade de contrato a termo, modalidade de contrato por prazo determinado. Diz a questão assim, considere hipoteticamente que Camila foi admitida pela fábrica de colchões T, limitada, para trabalhar na recepção da empresa, tendo sido contratado por, celebrado um contrato de experiência que está no prazo de 60 dias, perfeito que o prazo máximo é de 90 dias. Após 10 dias de celebração do contrato, Camila descobre que está grávida e comunica tal fato ao seu empregador, que nem precisava na questão. Nesse caso, de acordo com o entendimento sumulado do TST, prova de técnico cobrando claramente súmula, súmula, súmula do TST. Camila, o gabarito da minha prova foi a letra A. Camila vai ter direito à estabilidade provisória prevista pela gestante, sendo vedada a sua dispensa arbitrária ou sem justa causa, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. A gente bate muito esse tópico aqui. A súmula 244 no item 3, súmula 244, item 3 do TST, assegura a estabilidade da gestante também nas hipóteses de contratos por prazo determinado. E aí tinha que lembrar, tinha que saber que o contrato de experiência é modalidade de contrato a termo, é modalidade de contrato por prazo determinado. E o que fundamenta o período aí também da estabilidade da gestante é o artigo 10 do ADCT, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Perfeito, muito tranquilo, muito suave. As demais, assertivas só falavam bobagens, nada aqui para a gente surtar, não. Bem tranquila a questão envolvendo a súmula 244. Então, essa aí foi para conta. Questão 23, questão da Vânia. Diz lá, Vânia empregada regularmente contratada na empresa embalagens delimitada... Quando estava grávida, de 22 semanas, infelizmente, sofreu um aborto espontâneo, comprovado para testar médico oficial. Neste caso, seu contrato de trabalho será... Batemos muito isso. As hipóteses de interrupção, suspensão do contrato de trabalho, sempre aparece na fundação... Na, oh, na FCC. Estou confundindo banca, Sempre aparece na FCC. Então, aqui, o aborto espontâneo é o aborto não criminoso. Nessa hipótese, o contrato será interrompido, ocorre uma interrupção do contrato de trabalho. Vânia vale não trabalha, mas recebe interrupção e diz lá, letra D da minha prova, interrompido e vânia terá direito a um repouso remunerado de duas semanas. Se é repouso e é remunerado, é interrupção de duas semanas. Artigo 395 395.395, anota aí, da CLT. Muito suave, muito tranquila essa questão, sem nada para discutir. A questão 24, a questão do Henrique e do Bruno, diz que Henrique e Bruno são empregados da lanchonete R Limitada em razão da prática de crimes diversos alheios ao ambiente de trabalho. Sempre comento isso, tá? Os empregados cometeram crimes alheios ao contrato de trabalho. Ambos estão sendo processados criminalmente, mas continuam trabalhando normalmente. Sim, porque o contrato está normal, estão trabalhando, estão comparecendo, não estão presos. Se tivessem presos, estaria suspenso apenas. Se prendeu, suspenso. Não é o caso aqui. Não faltando, nem justifica... não faltando sem justificativa de serviço. Beleza. Essa semana, a sentença penal condenatória de ambos transitou em julgado. Henrique terá que cumprir pena em regime inicial fechado. Já Bruno foi condenado à pena de reclusão, mas com suspensão da execução da pena. Nesse caso, de acordo com a CLT, a empregadora. Muito tranquilo isso daqui. Revisão rápida. Se o empregado está preso, o empregado não pode trabalhar hoje porque ele não pode se locomover. Só por isso. Então, o contrato está suspenso. Para que eu possa aplicar a dispensa por justa causa, o empregado tem que ser julgado, a sentença transitar em julgado. O que é transitar em julgado? Quando não cabe mais recurso. Então, repetir. Se o empregado foi preso, preso, preso, preso, suspenso o contrato de trabalho. Não vem trabalhar porque está preso, não pode se locomover. Só isso que interessa para o direito do trabalho. Para que eu aplique a dispensa por justa causa, esse, esse empregado tem que ser julgado, a sentença transitar em julgado e ele permanecer preso. Eu sempre friso isso nas aulas. E ele permanecer preso. Se foi uma pena alternativa ou se teve a suspensão da execução da pena, ele não está preso. Então, neste caso aqui, eu posso aplicar a justa causa para os dois? Não posso, não. O meu gabarito é a letra B de bola. Poderá rescindir por justa causa apenas o contrato de Henrique. O Bruno, não. Porque o Bruno vai continuar solto, pode trabalhar. E o crime não tem nada a ver com o contrato de trabalho. Artigo 482, a linha D da CLT. Veja, a FCC, em vez de cobrar novidade aí da reforma, né, que foi a última linha, foi direto aqui, numa hipótese bem interessante, que eu comento sempre nas aulas. Então, muito feliz com essa questão. Tranquila, tranquila. Então, próxima questão, 25, uma questão de aviso prévio, uma questão muito boa, que traz quatro itens. Diz assim, com relação ao aviso prévio, considere. 1. Um, conta seu aviso prévio... Perdão, conta-se o prazo do aviso prévio, excluindo-se o dia do começo e incluindo o vencimento. Perfeito, perfeito. Vamos aplicar aqui a regra civilista, a regra do Código Civil, exatamente isso. isso está na súmula 380 do TST. Não tem como te tupiar. Copiou e colou a súmula 380. Perfeito. Item 2, facinho, olha aqui. Ao aviso prévio, serão acrescidos três dias por ano de serviço prestado na mesma empresa. Isso mesmo. Até o máximo de 30? Não até o um máximo de 60 dias, perfazendo um total de 90 dias, que é o prazo máximo do aviso prévio. Então, não é 30, é 60 dias. A proporção máxima é 60 dias. Aí eu somo a proporção máxima dos 60 com os 30, que todo mundo tem, está na Constituição, e aí dá o prazo máximo do aviso prévio proporcional, que é de 90 dias. Artigo 1º da Lei 12.506, de 2011. Chupetinha no mel, fácil, fácil, fácil. 3. É possível... Ilegal substituir o período que se reduz da jornada de trabalho no aviso prévio trabalhado pelo pagamento de horas correspondentes. Falo muito disso aqui, Súmula 230 do TST. Súmula 230, é possível? Não, não é possível. Não é possível. Se o empregador dispensa o empregado e o empregado vai cumprir o aviso prévio, ou seja, o aviso prévio será trabalhado, esse empregado terá uma redução da jornada no custo do aviso prévio de duas horas diárias ou sete dias consecutivos. Esse período, o objetivo é que ele busque um novo labor. Então, não pode chegar o um empregador e falar, olha, o Joãozinho, não tira as duas horas, não. Eu te pago como se fossem horas extras. Isso pode? Não, isso não é válido. Isso não é válido, isso não é possível. Tudo bem? Então, o item 3 está errado. Súmula, repito, 230 do TST. 4. O direito ao aviso prévio é renunciável pelo empregado. O pedido de dispensa de cumprimento não exime o empregador de pagar o respectivo valor. Salvo comprovação de, de haver prestado de serviços, obtido um novo emprego. Tranquilo, perfeito, súmula 276. Eu sempre trago essa hipótese na nossa aula de renúncia. Lembra que eu falo? O empregado não renuncia direito trabalhista. empregado não renuncia direito trabalhista, é a regra. Aí eu apresento essa exceção do próprio TST. Quando o empregado no curso do aviso prévio busca um novo labor... Ele não vai esperar o aviso prévio acabar, ele vai começar o um novo labor dele. Então entende o teste, que ele está renunciando o período final do aviso prévio, isso aí. E tem quatro correto, súmula 276. Com isso, estão corretos os itens 1 e 2, 1 e 4, perdão. Gabarito na minha prova aqui, letra E. Muito bem. Próxima questão, 26, questão da Silvana. Silvana, estudante de direito, está muito interessada nas modificações introduzidas pela lei na CLT, perdão, através da Lei 13.467 de 2017, que é a reforma trabalhista, Tendo diariamente, lendo diariamente todas as notícias em jornais e revistas, que é um erro, né? porque muita coisa é errada, para debatê-las com seu pai, grande empresário do ramo alimentício. Assim, ela verificou importantes mudanças relativas ao tempo de deslocamento do empregado até o seu local de trabalho, afirmando ao seu pai que após a mudança legislativa, o tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do posto de trabalho e para seu retorno, o meu gabarito aqui foi a letra D de dado, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à disposição do empregador, isso é o fim das chamadas horas in itinere, Isso acabou com a reforma trabalhista. Artigo 58, parágrafo 2º da CLT. Então, esse período de deslocamento, ele nunca será computado na jornada. Mesmo que seja um local de difícil acesso, não tem transporte público, não importa. Só acabou. Isso não será computado, isso não é tempo à disposição do empregador. Quem fez o ao pé da letra falou que lembrou. Lembrou, copiou e colou na cabeça o dispositivo legal. A letra da lei foi essencial. Muito retorno positivo, o projeto ao pé da letra está no meu site, confere lá. É só a letra da lei, só a letra da lei. Completar, ligar, cruzadinha, né? VOF, muito legal. Ajudou muito o pessoal nesse momento que tinha que exigia a letra fria da lei. Estou muito feliz, mas muito feliz mesmo. Próxima questão, 27. Cândida, Felice e Gilberto são empregados da empresa AL. Todos os dias, Cândida, Felice e Gilberto chegam à empresa aproximadamente... 15 minutos antes do início da jornada de trabalho. Beleza. Durante esse período, Cândida alimenta-se com o seu café da manhã. Felícia estuda para curso de alemão que está fazendo. E Gilberto utiliza o tempo para colocar o uniforme, mesmo não sendo obrigatório, isso é importante, mesmo não sendo obrigatória a realização da troca na empresa, uma vez que não se sente confortável em usar o uniforme em seu trajeto. De acordo com a CLT, não se considera tempo à disposição do empregador, não computando, portanto, como período extraordinário, o mencionado tempo, tempo gasto por quem? Por todos. Cândida para alimentação, Felícia para o estudo e o Gilberto para a troca de roupa. Isso não vai ser computado dentro da jornada de trabalho. É o artigo 4º, parágrafo 2º da CLT. E aí você coloca lá o inciso 4, que é o estudo para Felícia, o inciso 5, alimentação para Cândida. E o inciso 8, para o Gilberto, aí, que é a troca de roupa ou uniforme, quando não exige essa obrigatoriedade o empregador. Isso não será computado dentro da jornada. Questão batida nas aulas, no online, no presencial, nas revisões. Tranquilo, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Questão 28. Com relação à jornada de trabalho, considere. 1. Um, o cálculo do valor das horas extras habituais... Para efeito reflexos reflexo em verbas trabalhistas, observará o número de horas efetivamente prestadas. E a ele aplica-se o valor do salário hora da época do pagamento daquelas verbas. Isso, certíssimo. Súmula 347 TST, sem surpresa. É a súmula 347 TST, perfeito, redondinho, redondinho, redondinho. Mais enxurrada de súmulas, né? Item 2. Os intervalos concedidos pelo empregador na jornada de trabalho não previstos em lei representam um tempo à disposição da empresa, remunerados como extraordinário, se acrescidas ao final da jornada. Certo? Eu sempre falo isso quando eu brinco com vocês. Aquele intervalo lanche, intervalo cafezinho, intervalos não previstos em lei, não podem ser cobrados ao final. Imagina, na minha empresa tem 30 minutos para intervalo lanche. Aí o empregador exige que eu fique mais 30 minutos ao final porque eu tive intervalo do lanche. A lei não pede, não exige intervalo lanche. Você, empregador, é que quer conceder. É uma liberalidade sua conceder o intervalo para o lanche. Então, nesse caso, se você exigir que eu trabalhe mais ao final, esse período final vai ser horas extras, tá bom? Então, aqui, certíssimo, item 2, súmula 118 do TST. Item 3. O valor das horas extras habituais não integra remuneração do trabalhador para cálculo de gratificações semestrais. Certo ou errado? Errado! É claro que integra súmula 115 do TST. E o item 4, o valor... A duração diária do trabalho poderá ser acrescida de horas extras em número no acidente de duas, por acordo individual, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Perfeito. Copiou e colou o artigo 59 da CLT. Com isso, estão corretos os itens 1, 2 e 4, gabarito, letra B de bola. 1, 2 e 4, gabarito, B de bola, questão número 28 da minha prova aqui. Questão 29. Questão 29 porque aquela questão assim, meu filho, não zera. Mentira, né? Porque a prova estava muito fácil. Mas essa aqui foi aquela, cerrar não conta para o RR. A empresa familiar BL está modernizando seu sistema de informática e pretende colocar um número limite de faltas injustificadas para cálculo dos dias em que o empregado terá direito de gozo das suas férias. Está é previsto na própria lei, né? Respeitando as normas contidas na CLT. Assim, após cada período, não tem pegadinha não, é fácil, é de graça mesmo. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, para que o empregado tenha direito ao gozo de 30 dias corridos de férias, o número limite de faltas injustificadas será de quanto? 5, pessoal. 5, na minha prova, gabarito letra E, artigo 130 da CLT, Questão mais do que dada. Essa aqui era para olhar para o céu. Obrigado, papai do céu. Muito obrigado. Só agradecer, porque é uma questão mais do que de graça, mais que 0,800. Muito boa. Próxima questão. Questão 30. Com relação às férias, férias dominou a prova aí, né? Considere. Item 1. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até 3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14 dias corridos, e os demais não poderão ser inferiores a 5 dias corridos cada um. decorebinha ao pé da letra, na ponta da tua língua já, certíssimo. Artigo 134, parágrafo 1º da CLT. Item 2. É vedado o início das férias no período. Isso caiu muito nas provas da FCC em geral, todos os cargos, hein? É vedado o início das férias no período de 12 dias que antecede feriado ou o dia de repouso semanal remunerado? Isso, redondinho, é o mesmo artigo 134, parágrafo terceiro da CLT. Fácil demais. Item 3. A época de condição das férias, será aquela que melhor resulte, melhor consulte ou resulte, tanto faz, o interesse do empregado? Errado. Do empregador. Dentro do período concessivo, quem manda é o empregador. O empregador define o seu mês de férias. É o empregador. Sendo que os membros de uma, me de uma família que trabalham na mesma estabelecimento ou empresa terão o direito de gozar as férias no mesmo período. Aqui, perfeito. Se assim desejarem e se isso não resultar prejuízo para o serviço. Perfeito o segundo período. Agora, melhor concessão de direitos do empregado ter errado do empregador. Artigo 136, parágrafo 1 da CLT, o que torna a assertiva errada. Assertiva 4. Os empregados maiores de 60 anos de idade gozaram de férias sempre de uma só vez. Isso está batido tanto, né? A gente fala tanto sobre isso, inclusive eu fiz vários estudos de casos para o Rio com isso também. Não, não tem mais essa limitação. Lembra? Aos menores de 18 anos e maiores de 50 anos de idade, as férias não podem ser é, parceladas, têm que ser usufruídas, de uma só vez. Isso acabou. Isso foi revogado pela reforma trabalhista. Então tá errado. A parte 2 está certa. O empregado estudante, menor de 18 anos, Terá direito de fazer com suas férias com as escolares. Aqui está perfeito, mas os 60 anos aí invalidam a assertiva, mesmo artigo 136, fundamentação, parágrafo 2 da CLT. Com isso, estão corretas 1 e 2, gabarito na minha prova, letra A. Beleza? Prova de noções de direito de trabalho para técnico, muito fácil. Tranquila, sem chance de recurso. Sem chance de recurso. Noções de processo do trabalho, questão 31, a minha é assim, ó, de acordo com a CLT, o curso do prazo processual, o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, trouxe uma novidadezinha aí, né, o meu gabarito aqui é, inclusive suspendem-se, sendo que durante o lapso do tempo não serão realizadas audiências nem sessões de julgamento. É o novo artigo 775-A da CLT e o seu parágrafo segundo. Muito bem, a FCC cobrou uma novidade aqui bacana, facinho, também ao pé da letra. Copiou e colou, né? Questão 32. Nas reclamações, na reclamação trabalhista V, o valor da causa de 100 mil. Reais. Durante a tramitação processual, as partes celebram um acordo no valor de 70 mil, reais, convencionando que as custas processuais convencionaram serão pagas pela empresa reclamada. Neste caso, as custas processuais devidas pela empresa são de quê? Pessoal, colocou o valor da causa para tentar te confundir. O que, que interessa saber aqui é o valor do acordo. Neste caso, será 2% sobre o valor do acordo. Gabarito na minha prova, letra B, 2% sobre o valor do acordo. Artigo 789, inciso 1 da CLT. que eles convencionaram. Se não fosse convencional, ia ser rateado as custas. Como convencionou, quem vai pagar a reclamada, 2% sobre o valor do acordo. Muito bom, B de bola. Questão de número 33, questão do Márcio. Márcio, advogado, teve seu contrato de trabalho rescindido pela sua empregadora, a empresa A, em razão do recebimento de valor menor do que é devido. Márcio ajuizou reclamação trabalhista, advogando em causa própria. Sem problema. Nesse caso, um tocante aos honorários de sucumbência da mencionada reclamação trabalhista sobre o valor que resultar da liquidação de sentença, do proveito econômico obtido, ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa, letra E. Em caso de procedência total do pedido, é na minha prova, serão devidos honorários de sucumbência, sim, a Márcio, ainda que este esteja atuando em causa própria, sem nenhum problema, sendo fixado o mínimo de 5% e o máximo de 15%, não é igual ao Código de Processo Civil, não, tá? Mínimo 5, máximo 15%, gabarito letra E, Artigo 791-A da CLT. A pegadinha aqui, é tentativa de pegadinha, era falar que o março está atuando em causa própria. Sem nenhum problema, a própria CLT autoriza essa possibilidade. Sem problema algum. Suave. Questão 34. Em relação à audiência de julgamento, é um ponto-chave, audiência no processo de trabalho. A gente bate muito isso. Assertiva 1. É facultado ao empregador fazer substituir pelo gerente ou qualquer outro preposto que tenha conhecimento dos fatos. Ok. Ok e cujas declarações obrigarão o proponente, sendo que o preposto não precisa ser empregado, da reclamada em nenhuma situação. Perfeito. Artigo 843, parágrafos 1º e 3º da CLT. Redondo o item 1. Item 2. Falei na revisão final lá que eu fiz no presencial no Rio, falei isso no online, se por doença ou por qualquer outro motivo poderoso, poderoso ou ponderoso, devidamente comprovado, não for possível o empregado comparecer pessoalmente, poderá fazer-se representar por outro empregado que pertença à mesma profissão ou pelo seu sindicato. Isso aí é o mesmo artigo 843, parágrafo 2º da CLT. Aliás, o 843 respondia essa questão quase toda, né? Item dois correto. Item 3. Ainda, ainda que ausente ao reclamado, presente o advogado na audiência... Serão aceitos a contestação e os demais documentos eventualmente apresentados. Certo ou errado? Certo é o 843, parágrafo 5º da CLT. O juiz tem que aceitar. 4. O não comparecimento do reclamante à audiência importa o acreditamento da reclamação. Isso. Além da condenação em multa variável, entre 1% e 3%, sobre o valor da causa. E o não comparecimento da reclamada, do reclamado, perdão, mesma coisa, importa a reveria além de confusão quanto à matéria de fato. Está errado. Preste atenção. O reclamante não comparecendo, arquiva, beleza, mas a multa não é variável, entre 1% e 3%. Diz o próprio artigo 843, vai ser feito na forma, essa, essa multa, né? vai pagar as custas, não é multa, é custas, na forma do artigo 789 da CLT. Então vai ser 2% sobre o valor da causa. Se teve arquivamento, o empregado não ganhou nada, não foi? Então vai pagar aí... As custas fixadas em 2% do valor da causa, mesmo que ele seja beneficiário da JG. Desde que prove no prazo de 15 dias o um motivo legalmente justificável para poder afastar aí essa, essa, essas custas. Tudo bem? Então, de olho nisso, hein? Corretos. E tem 1, 2 e 3, gabarito letra A no meu, na minha prova aqui. Beleza? Se você está acertando tudo, espero que sim, dá um like aqui para mim. Dá um likezinho nesse vídeo, não esquece não, para o RR ficar super feliz. Dê um like aí. Questão 35. Na reclamação trabalhista X, Ronaldo alega que prestou serviço na qualidade de empregado para a empresa L, requerendo, dentre diversos pedidos, o reconhecimento do vínculo de emprego. Já na reclamação Y, Frederica alega que teve seu contrato de trabalho celebrado com a empresa B, rescindido sem justa causa, não tendo recebido verbas decisórias. A que tinha direito. Em sede de contestação, a empresa L negou a prestação de serviços, e a empresa B negou o despedimento, nega a prestação de serviços, uma e a outra nega o despedimento. Hum. Nesse caso, o ônus de provar o término do contrato de trabalho na reclamação trabalhistas X e Y, de acordo com o entendimento, de novo, sumulado pelo TST, tem uma aluno que falou, só o Renzete mesmo porque me ensinou, assumiu 212, e é ela mesmo que não cai, despenca na prova da FCC, gabarito letra C. É respectivamente da empresa L e da empresa B. Então, nessas hipóteses, as empresas, as reclamadas, é que tem o um ônus da prova, porque foi negado o despedimento e negado o vínculo. Então, o ônus aqui é precisão de serviço, na é verdade, né? Negou a pressão de serviço e negou o despedimento. O ônus da prova é da reclamada, súmula 212 do TST, que eu bato muito nas aulas. Questão 36: considere as seguintes hipóteses. E tem um, molezinha, molezinha, hein? Recurso de revista com fundamento em violação literal a dispositivo de Constituição Federal, 2, recurso de revista com fundamento em contrariedade à súmula do TST, 3, recurso de revista com fundamento em contrariedade ao OJ. Bati isso na revisão, alalá, já deu a dica para vocês. De acordo com o entendimento sumulado do TST, nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, será admissível recurso de revista em quais hipóteses? Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Eu gritei no seu ouvido isso. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Cabe recurso de revista no procedimento sumaríssimo, se houver violação à Constituição Federal, e a súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Sumaríssimo, súmula. Súmula do TST e súmula vinculante. Se é vinculante, é claro que é do STF, redundante aqui de forma proposital. OJ não. OJ tá fora. Itens 1 e 2 corretos, na minha prova aqui, gabarito letra D de dado, fundamentação, súmula 442 do TST, mas pode colocar também o artigo 896, parágrafo 9 da CLT. Muito bom. Questão 37, questão que diz assim: Em determinada reclamação trabalhista, a empresa reclamada S foi condenada em 15 mil a título de reparação de dano moral sofrido por Bruna. Sendo este o único pedido da referida reclamação. A empresa S, inconformada, interpôs recurso ordinário, depositando regularmente o depósito recursal de 9189. Condenação 15, deposita quando? O valor da condenação. Se o valor da condenação ultrapassar, exceder o teto, falo muito isso, estabelecido pelo TST, eu deposito o quê? O teto. Foi o que fez a empresa, depositou o teto 9189. Boa! O recurso ordinário foi recebido, mas negado o provimento. A empresa S pretende ter por recurso de revista, vai seguir. Nesse caso, considerando que o valor do depósito recursal pertinente ao recurso é 18,378, dobro, né? Ultrapassando o valor da condenação, de acordo com o entendimento sumulado do TST. Muito fácil, pessoal. Veja, a condenação foi 15. Teve o RO, depositou o teto, 9,189. E agora, deposita como? 18,378? Não, não. Deposita o valor faltante né, que complete totalmente o valor da condenação até que o juízo esteja totalmente garantido. Gabarito, na minha prova aqui, letra B. Não está obrigado a depositar o valor integral do depósito recursal referente no recurso revista. Devendo, no entanto, depositar o valor restante para atingir o valor da condenação. Súmula 128 e tem 1 do TST. Tranquilo, tranquilo. E aí, ó, o juízo já estava garantido. Se fosse ainda apresentar, interpor, Embargos ao TST, por exemplo, ia poder interpor os embargos sem fazer depósito recursal, porque o juízo já está garantido. Então, gabarito na minha prova aqui, letra B de bola. Próxima questão, 38. Na hipótese de disponibilização da sentença na sexta-feira, com publicação na segunda-feira, e não havendo qualquer feriado ou ausência do expediente durante o prazo recursal, o último dia do prazo de interposição do recurso de será de fácil. Bom, os prazos são contados em dias úteis. RO, prazo de oito dias. Publicou na segunda. Se publicou na segunda, segunda foi o dia do susto, o início do prazo. O início da contagem, terça-feira, sendo o dia útil, já afirmou que é o dia útil. Então, vou contar. Terça, quarta, quinta, sexta, Conto sabe domingo? Não, porque eu só conto em dias úteis. Nesse caso, o meu gabarito aqui, 38, letra E, termina quando? Quinta-feira da semana seguinte ao da publicação. Ligados nisso aí. Artigo 775 da CLT. Combinado com o artigo 895 da nossa CLT também. Questão 39. Considere as seguintes hipóteses, as seguintes decisões interlocutórias proferidas em reclamações trabalhistas. Bato muito essa sessão quando eu falo. Decisões interlocutórias são recorríveis de imediato. Eu grito no seu ouvido: salvo! Aí você é lembrado da súmula 214, que é o gabarito. Olha lá, o item 1. Decisão interlocutória do TRT contrária à súmula ou OJTST. 2. Decisão interlocutória que acolhe, a acolhe, acolhe remete, acolhe remete, acolhe remete. Lembra? a coleção de competência territorial com remesso dos autos para o TRT, distinto daquele a que se vincula o juiz excepcionado. De acordo com o entendimento do sumulado do TST, letra A, na minha prova, ambas as decisões, apesar de interlocutórias, ensejam recurso de imediato. Sumo 214. Que beleza, muito feliz, muito feliz com esse resultado. Questão 40. PJE, umazinha só, viu, facinho? A Lei 11.419, que regulamenta a informatização do processo judicial, dispõe que, gabarito aqui, letra C, sobre os documentos, os documentos cuja digitalização seja tecnicamente inviável, devido ao grande volume ou modo de, modo de ilegibilidade, perdão, deverão ser apresentados ao cartório da secretaria no prazo de 10 dias, contados do envio da petição eletrônica, comunicando o fato, os quais os quais serão resolvidos pela a parte após o trânsito em julgado. Perfeito. É o artigo 11, parágrafo 1º da Lei 11.419. O professor Guilherme de Luca me falou que comentou isso com vocês exaustivamente. Perdão, artigo 11, parágrafo 5º da Lei 11.419. O professor Guilherme de Luca comentou isso de forma exaustiva com vocês. Estou muito feliz com a prova de técnico, muito feliz. Todos os temas, sem nenhuma exceção, sem nenhuma exceção, foram tratados nas minhas aulas, no meu livro, nas revisões. Eu estou muito feliz, estou muito contente com o resultado. Espero que você também esteja contente. Trabalho e processo de trabalho não deu trabalho. Podemos encher a boca e falar, não deu trabalho mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Não é isso? As demais disciplinas você está revisando aí com seus professores, tenho certeza disso e batendo esses pontos. Se você vai fazer o da 15ª região, agora no próximo final de semana... Essa, essas correções aqui, todos os cargos, inclusive, é uma boa revisão para você. Mas não fique preso só a esses temas, não fica, tá? Eu conhecendo essa banca FCC, eu acho que ela vai cobrar no 15 tudo que ela não cobrou aqui. Então seriam outros institutos. Um ou outro poderia repetir, é minha opinião, mas eu acho que ela não vai repetir os temas. Já vi alguns professores falando que de repente seja o mesmo estilo de prova, não sei, eu duvido um pouco. Eu acho que ela vai cobrar outros institutos na sua prova. Inclusive muito da MP 808 2017, né, que já está caída, mas para a sua prova ela continua válida. Gostou? Dá um likezinho aqui no meu site. Vou colocar para vocês lá o material com toda a fundamentação bonitinho, ainda hoje, lá em rogerorenzete.com.br. Se você quer receber mais dicas, informações, notícias, tudo que rola no direito e no processo de trabalho, pede aqui para ser adicionado à minha lista de transmissão. Eu te adiciono na maior brevidade possível. É isso. Espero em breve, comemore a sua aprovação, comemore que você gabaritou, fechou trabalho, porque trabalho e processo não deram trabalho, tenho certeza disso. A gente se encontra em qualquer momento, eu volto para vocês. Tchau!